Meu nome é Camila, o Business Academy para mim ele veio num momento de mudança na minha vida e ele trouxe uma perspectiva de que sim, está tudo bem mudar, você pode ser outra coisa, você não precisa se prender à sua realidade de sempre e que existem um mundo de oportunidades que você só precisa olhar e falar opa, estou aqui, estou pronto, quero encarar essa. E, e eu recomendo para qualquer um que está passando por uma fase, seja de dúvida na sua carreira, seja de, de dúvida na sua própria vida pessoal com relação a assim, qual o seu propósito, o que você busca para a sua vida, porque para mim o Business Academy me trouxe essa visão de que tudo bem se eu quiser 20 coisas, tudo bem se eu quiser fazer 10 coisas e que eu posso assim, mesmo passinho a passinho mudar o mundo, ao meu redor, sem precisar ser o mundo inteiro. Eu posso mudar só quem está perto de mim e isso já ajuda.